Oi gente, beleza? Bora fazer uma viagem rápida comigo? Ribeirão Preto? Vamos lá, hoje é aniversário da minha mãe, dia 26 de janeiro de 2023, minha mãe não sabe que eu tô indo para Ribeirão Preto, hoje é quinta-feira, né? Dia 26 de janeiro, exatamente aniversário da minha mamãe. para Ribeirão, com um calor danado, eu já estou na rodovia é, sentido, em Ribeirão Preto, eu vim por, pela Bandeirantes, né, e caí tá na Anguera. tinha, passei por um, por um, aqueles, aqueles guardas de, de multa, né, de, de, de rodovia, né, mas é apenas radar móvel, né, eu achei que era um guarda, e o celular na mão, né, então não é legal. Então eu estou indo para Ribeirão, hein, Olha como está lindo o dia, um sol escarmentante, se colocar um ovo na pista aqui, ele frita rapidamente. Vocês viram que bonito o trem passando, né? Eu passei pelo debaixo da linha do trem, vocês viram? E faz tempo que eu não vejo o trem, né? Eu acho que muitos de vocês também acabam não vendo né? é, o trem na cidade de vocês. Não vem de cidades menores, né? Que eu acho que nem mais tem, né? Mas, Paulo, a ferrovia ainda é forte, tá? Vamos passar pelo... Deixa eu ver que lado que tá. Somente lado direito. Então, vamos para o lado direito, né? Vamos pelo lado direito. E vou passar aqui no pedágio. Vamos lá comigo? E aí, gente, como que vocês estão? Vamos ver se viagem comigo? Boa? Lógico, eu vou reduzir o máximo que eu puder aqui para vocês, devido a a viagem demorar três horas e meia. três horas e meia. eu tô com o Limpinho Joquinha, o Joás, olha lá, <risos> olha lá, ele, com um ar-condicionado bonitinho, tá vendo, ó, que danadinho, tá lá atrás, sinto de segurança dele também, ó, tá vendo, e completamente parado, ó, tá vendo, não sei o que aconteceu em derrafamento, Praticamente, ó, tudo parado. Olha aí. E o gostoso de pegar as estradas, pessoal, eu adoro viajar, eu adoro dirigir, na verdade. Pra mim é uma, é uma coisa gratificante via dirigir. Se eu pudesse conhecer o Brasil inteiro, dirigir no carro, olha, gente, que perigo. Isso aqui, não fica atrás de caminhão, não. Deus do céu. Olha, passo correndo. Se eu pudesse, né, é, se eu pudesse dirigir, viajar o Brasil inteiro de carro, assim eu faria, eu adoro, e é gratificante para gente, né? Agora deixa eu falar com vocês uma coisa, Só como que tá aí a, o projeto desse ano de vocês? Já acabamos o mês de janeiro, né? Então, estamos pulando pelos próximos meses aí, o que, que vocês têm para nos contar referente a, a projetos, referente ao que você gostaria de, de ganhar, de ter, de conquistar, uma casa própria, um carro, viagens, andar de uma forma, ah, pegar, fazer uma viagem com first class, executiva, premium, premium economic, econômica, você nunca é fora do Brasil, tá pensando em viajar, para onde que você vai, conte-me tudo, não me esconda nada, meus amigos, vamos lá, quero saber detalhe por detalhe, vai lá. O quê? Miami? Olha, vou falar a verdade para vocês, viu? você fala que vai para Miami acho que 10 vezes no ano eu queria ir 10 vezes por ano. Aí ah, sou apaixonado por Miami. É, pode falar que é um, um Braz de São Paulo. Eu, eu não tô falando para você, Miami, a, a, aquela parte da, da by-side, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando num contexto geral. Estados Unidos é, é muito bonito, né? Mas eu fui pra Nova York duas vezes esse ano que passou. Não tenho interesse nem em voltar. Agora Miami, Orlando, talvez sim. tá? Né? Miami, Orlando, mas a minha preferência de viver era Miami. Se não fosse possível, talvez Orlando. Talvez Orlando. Né? Só até tem uma cortando as galhas das árvores, né? Ó. está também interditada, né? Agora, você não fala assim, porque né? por em Nova York não? Cara, eu amo São Paulo, né? Então, você fala pra mim, fazer o que tinha que fazer em São Paulo, eu faço. Mas em Nova York, eu senti um pouco de, sei lá, um pouco meio frio, né? Não o frio em si, devido ao gelo. O frio, o frio de pessoas, o frio, eu senti um pouco... É, muitas pessoas passando por você não te cumprimentam. Então, a gente tem esse carinho aqui no Brasil e a gente tem esse calor humano né? e essas, essa sensibilidade de sentir isso. E lá em Miami, pelo menos, eu senti que o pessoal cumprimenta muito. Se eu não me engano, 50% da população lá não é americana. Então, acaba que trazendo outras populações, né acaba tendo essa mistura. Né? De, de pessoas, de vidas, e acaba tendo mais esse carinho, eu sinto que Miami, você é mais calor humano, né, é isso que eu tenho com Miami, eu acho que por isso eu gostei tanto, e você também consegue se virar lá com a língua mexicana, espanhola, português, então, ou seja, tem muitos brasileiros lá, então você acaba não tendo grandes dificuldades com por exemplo em Nova York. Mas se você fala que você depois duas vezes não gostou, não. E não é que a palavra certa não é go, não gostei. Talvez a palavra certa é, seria eu não me identifiquei com Nova York. Né? E eu converso com pessoas que já foram lá, que moraram lá, que falam assim, eu Demorei lá quatro anos, dois anos, e nunca me identifiquei com Nova York. E, então o que você fala está dentro, o que você fala está dentro das condições normais do que a gente pensa. Né? Então é isso. Mas Nova York, se você falar assim, ah, tem que voltar pra lá, eu não tenho essa vontade, né? A não ser que alguém fosse pra lá, e, e eu também tivesse alguma coisa pra, ser, pra fazer em Nova York, então eu iria pra acompanhar e, e fazer meu serviço que tinha que fazer, caso contrário não. Eu em Miami, Orlando, né? E outras cidades lá do, da, da Flórida, né? Então seria mais ou menos isso. Beleza? Continuamos aqui na rodovia para Ribeirão Preto. Passando aqui em frente o posto Pica-Pau. O Limpio e o Joca, eles acabaram no posto, aí tinha um cachorro lá. E mês passado eu passei e esse cachorro tava lá. Aí esse cachorro tava lá dando ração, biscoito, água pra ele. Quando foi agora, esse cachorro tava lá de novo, balançou o rabinho pra mim, parece que ele me reconheceu. Só que quando eu tava indo levar ração pra ele, uma mulher também tava, tava levando. E a mulher deu ração pra ele, e ele não gostou. E a ração que eu dei pra ele, ele gostou. Aí eu misturei um pouco da ração que eu tinha no saco fechado, dei pra mulher, pra ela misturar com a dela, pra ela ajudar os demais cachorros quando ela for dar. Né? E eu dei a ração ele comeu tudo. Aí deixei um pouco mais para ele para noite. A água, eu enchi de água o pote dele. Mas eu percebi ali que o pessoal do posto cuida. né, E aí, fora a gente que passa ali, e dá também. Triste, triste é. Eu gostaria de poder tirar todos da rua, é impossível. Ele, é mais um que está ali, se eu pegasse ele, trouxesse comigo para Sorocaba, por exemplo. Ele é, quero uma ONG para ser doado. Talvez ali ele seja feliz, porque está solto e tem o pessoal do poço que a, a, alimenta ele e dá água para ele. Três, eu não consigo cuidar. É difícil pelo é trabalho que eu faço. Então, dois já é difícil para mim, porque eu tenho que sair três vezes por dia. E o LIB me puxa para um lado, o JOGA me puxa para outro. O JOGA tem um temperamento diferente do LIB, o LIB o tem outro temperamento. Então, eu deixo eles serem livres soltos, né? da forma que eles gostam de ser. Só pra vocês terem uma ideia, eu, não, eu deixo o líder me levar pra passear. É ele que fala o caminho que ele quer ir, né? Eu não levo ele pra onde eu quero ir. Eu deixo ele me levar pra onde ele quer ir. E lá no condomínio ele dá a volta, ele não no condomínio comigo, eu com ele, né, eu deixo ele cheirar, deixa ele xixi, deixa o cocô, faz tudo, né? Então essa é a vida deles. E bora Ribeirão. Né? É. Hoje não vai chover. Né? Vamos ver como que joga tá. Tá lá no banquinho de trás. Tá ligado, né? Tá gostoso, né? E eu não sei como que o Joca, pessoal. Tá, tá gostando de ficar ali. Porque ele não gosta, não, viu? O Joca é enjoadinho. Mas tem que ver que bonitinho, pessoal. Ele. Ele querendo vir comigo, né? Você tem que ver. Ele sabe quando eu vou, eu pego minha mochila. Ele já sabe que eu vou fazer alguma coisa. Ele já vai perto do meu pé e senta olhando pra mim. Se eu não vou levar ele, aquela cara desaforado, né? Não vai nem levar, não. É terrível esse jovem. É o Lip já não, o Lip fica lá dele deitado. Ela até chama ele. Ele não tá nem aí. O Chitzer é bem desencanado, viu? Então sempre tem alguma coisa acontecendo nas rodovias. né? Então é bem importante ficar bem atentos né? no volante aí para acontecer nada. Pediram que fazer uma análise né? sobre os cartões que, sobre o pão de açúcar. Eu fiz uma live sobre esse assunto, fiz vídeos também deste assunto. Aí o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: cada pessoa tem um perfil. Tinha gente que tinha o cartão de pão de açúcar e achava que o cartão de pão de açúcar era maravilhoso, né? E realmente ele é um cartão que pontuava por reais, né? Então a cada real gasto valia um ponto. Dando a ele um poder é, magnífico aí com milhas, né? Pontos. No entanto, o pão de açúcar ele virou aí a cada real um ponto e meio ou dois pontos. Não sendo tão vantajoso, mais mantê-lo ativo. No entanto, se você tem um cartão inferior ao pão de açúcar, que pontua em menos, aí eu ficaria com ele sim. Agora, se já tem um cartão melhor que o pão de açúcar, realmente vale a pena você é, usar o que vale o que mais pontua do que o pão de açúcar que pontua 2 ou que pontua 1.5. Um bom? Então, por isso que eu falei que cada cartão hoje, ele espelha aquilo que você é o quanto você pode gastar, o quanto você pode pagar, tá bom? a gente, chegamos em Ribeirão Preto, ó, estamos aqui na rodovia, então já, já chegamos em Ribeirão, tá? Continua esse céu lindo, olha que, que nuvens, pessoal, que coisa maravilhosa. Então, muito bonito dia hoje para viajar. Da outra vez que eu vim, vocês lembram que eu peguei chuva? Vocês se lembram que eu peguei uma chuva grande, né? Então, estou em Ribeirão, top demais. Muito gostoso, o dia está maravilhoso, agora é 12 horas e 38 minutos, daqui 5 minutinhos estou chegando na casa da minha mãe e bora então dar um feliz aniversário para ela sem assim, ela saber que eu estou chegando, né? maravilha, então eu espero que tenham gostado de me acompanhar nessa viagem para Ribeirão Preto, aqui me Leandro Vieira nas ruas, mais uma vez né? por esse caminho aqui, e aí nós temos que fazer outros caminhos, né? Eu vim por Piracicaba. <risos> fiz caminho diferente hoje, fiz Piracicaba. Maravilha? Gente, obrigado pelo carinho de sempre. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo comigo. Meus companheiros de rua, Leandro ruas, com os membros do canal Cartões de Crédito Alta Renda, inscritos do canal Alta Renda Cartões. Pessoal, então até o próximo vídeo. Fique com Deus.